Eu sei que já estão planejando aí, né, né Léo? Olha, é. rapaz, quanta responsabilidade, né? <risos> boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Guanaré. Boa tarde, meu querido Charles, meu <risos> companheiro <risos> e amigo da nossa Secretaria de Esportes. Boa tarde, Hudson. É o filho do Ronaldo, Júlimar, né, o nosso querido Caio Mota, Eduardo, não Eduardo não é o nome do rapaz. É. é porque eu vi esses <risos> anos, tudo criança, né? Já tô velho, já 37, <risos> anos, todo grande, né? E aí a feirinha tá preparada, né? A gente, o que que a gente procurou fazer, gente? Procurem, procuramos manter toda a essência da feirinha, porque como eu sempre disse e, e digo, o prefeito Fábio Gentil ele teve uma ideia excepcional. Em poder levar para o centro histórico da cidade, no tradicional Largo de São Benedito, algo que pudesse chamar o público para o domingo de manhã. Sim. exatamente. Né? E no domingo de manhã, tu tem a oportunidade, através da feirinha, de poder ir tomar o teu café domingo de manhã, tomar a tua cervejinha, almoçar fora, eu, né? Pai, eu falei é, que lá vocês me fazem tomar pai. café... O café chope de manhã pronto, mas também vai ter caipirosca lá, viu? vai ter caipirosca ah, domingo, agora, domingo da feirinha vai ter a feijoada do Boi Encanto de Caxias né? só, pra pra de arrecadar é bom, fundos é para o boi <risos> né? nós temos aí dezenas e centenas de barracas Cadastradas, nós não vamos fazer seleção, nós vamos ajeitar todo mundo lá na feirinha. Nós vamos fechar a quadra toda, então nós vamos ter vários. Ó, oh, vai lotar, viu? Repartições é. ali, né, de não artesanato. Praça, né? Não, é. nós não vamos, pegar ruas, vamos pegar as suas, vamos pegar as suas, cara. Ganhar as ruas da assim, sua. É então ali nós manter. temos ali os pés de Oiti, na rua São Benedito, entre a Casa das Irmãs até. Ali perto do antigo Mototáxi Brasil, né? Sim. Ali entre a Elos. Então, uhum. ali é uma sombra maravilhosa. E nós vamos preencher bem aquela área também, porque a gente precisa... É, é, é, é, aproveitar todos os espaços do Largo de São Benedito Importante. A gente vai ali para o, o Canta Folia Que tem o apoio da Secretaria uhum. de Cultura E você vê que pega a praça toda mesmo, né? É verdade. Então a feirinha, a ideia é essa É que a gente possa pegar toda a praça Que a gente possa organizar é, essas repartições Onde vai ser comida, onde vai ser artesanato Onde vai ser a parte da feira, né? E a gente vem organizando isso aí com toda a equipe. Esse ano a gente decidiu colocar um edital, lançar um edital é, para a feirinha. Antigamente é, era aberto, então uhum. as pessoas poderiam ir lá, se apresentavam, se apresentavam né, é, Voluntariamente, de uma forma voluntária. Né? E agora a gente é, trabalhando muito a questão dos editais, uhum. a gente não, vamos lançar um edital para a gente contemplar. É, com um valor simbólico, um valor razoável, os nossos amigos artistas, apresentadores, um os, né? uh, os, os nossos fomentadores da cultura e também do teatro, porque a gente acha que Isso é, importante. é muito importante. E, não, não, não. Léo, quais são as secretarias que estão envolvidas no projeto da feirinha? Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria Adjunta de Trânsito, Secretaria de Infraestrutura... É, Secretaria Segurança, tá de junto? Segurança Pública uhum. também. Então, essas são as secretarias envolvidas, porque é, cada uma tem a sua tem a parte, sua uma né? parte muito importante para o engrandecimento da feirinha, da volta da feira. Nesse, nesse retorno, dia 1 de maio, é, secretário, a gente, já vai ter, a gente já vai ter, dentre essas programações algum desses jogadores que vão participar no jogo nesse mesmo Eles dia, alguém vai dar uma por lá? Já tem essa informação? Vai, nós, nós estamos preparando uma programação para o dia 1º de maio é uma, uma programação com pompas, então nós vamos amanhecer o dia 6 horas da manhã com a grande alvorada de fogos na nossa cidade, em homenagem aos trabalhadores da, do nosso torrão. Em seguida, às 8 horas, o prefeito municipal, Fábio Gentil, o presidente da Câmara, os vereadores, os secretários e o povo, é, nós vamos artear as bandeiras em frente ao nosso passo municipal, né e aí estamos articulando aí a possibilidade... É, vou sentar com o Falso e o Simão mais tarde para ver a possibilidade aí da, da, da corrida dos meninos, Sim. o encontro do, do pessoal da bike também. E estamos preparando essa programação até as 10, né? Porque aí às 10 a gente desce para o Largo de São Benedito para a inauguração da feirinha. Mas lá já vai estar tá funcionando, desde a cedo, A feirinha né? vai estar tá funcionando desde cedo, né? Mas mudança no horário da feirinha? Não, sempre de manhã o horário normal. Só que como tem a missa na Igreja São Benedito, a missa é 9 da manhã... Então a gente só pode ligar o som após a missa para não atrapalhar é. a celebração, né? verdade. Então, às 10 horas, aí a e gente... Legal que já pega o público da missa. Da né? missa, muito bem. Aí 10 horas a gente já inaugura. Vão estar conosco todos os jogadores aí <risos> na Oi. feirinha da gente que vai prestigiar. Nós teremos no dia anterior, é bom que eu possa falar aqui para vocês, no dia anterior uhum. nós vamos ter um show, Isso. um show grande verdade. na Praça do Panteão. Com a participação do Eric Johnson. Eric Johnson. O show de humor muito bacana. A gente quer convidar o povo de Caxias para o dia 30 de abril, véspera Manso, do né? feriado, véspera de 1 de maio, para o show do Eric, Eric, Eric Johnson. Johnson né? e, também, é, é, e também o Pedrinho Pegação, Pedro né? Pegação, que vai também. também tocar lá pra gente na Praça do Panteão. Isso para preparar bem a entrada do mês de maio, mês das, mês das flores, mês das noivas, Aham. mês onde o clima se torna Aham. um pouco Aham. mais tropical, onde Aham. as nossas crianças, os nossos jovens vão pra rua para poder brincar de pipa, né? De papagaio, <risos> isso é importante também. Então vamos receber bem o mês de maio aí com esse show eh, no dia anterior. Maravilha. O, o Pedro Manso vai, vai ah, estar também na feirinha, né? No dia. vai, O vai, vai, vai, vai. Também Pedro Manso, um eu tive o prazer de entrevistá-lo na época do Melhor da Noite, gente é. finíssima. Sim, Pedro Manso vai estar é, conosco imitador, na Grande na ferinha, imitador, é? No dia, não, no primeiro de maio, pela manhã. E isso é muito importante, isso é muito importante. A gente a estava gente falando aqui, até em outros programas, secretário, nós três aqui conversando, Arriba. sobre... Uhum a feirinha gastronômica, que você veio aqui e falou, ó, oh, nós vamos fazer uma feirinha gastronômica, tarará. como é que vai ser a feirinha gastronômica? Vai ser todo Não, domingo? Vai ser... Não, assim, a gente agora retoma a, a feirinha da gente todos os domingos. Certo. E aí nós vamos fazer aí uma... A, a, a, a feirinha gastronômica no último sábado do mês. Vamos começar com essa experiência da, da feirinha. Por quê? Porque a gente montar a feirinha da gente... Ela, ela é montada no sábado de manhã Tu passa no sábado à noite Está tudo montado, mas não tem nada É verdade Então a gente vai aproveitar a estrutura Para fazer a gastronômica no sábado Inicialmente um sábado no mês Que vai ser o último sábado Por que nós escolhemos o último sábado? Porque nós temos a última sexta-feira e o que que tem na última sexta-feira na cidade no Mirante a Seresta, a moda antiga do Mirante, mirante né? né que esse público que é o público do Mirante que vai para a moda antiga são as famílias tradicionais o pessoal da velha guarda é. que gostam que prestigiam né e aí já aproveita e já se vai no dia seguinte para a feirinha gastronômica no largo é uma programação dia. de final de semana né sim muito bom a é, nesse de final caso de aí da, da, da feirinha gastronômica a ideia mesmo é, é é mostrar o que a gente tem aí de porque a gente tem muita Coisa local assim, é muita... mas a gente quase não, não valoriza, porque né, às vezes nem é. sabe que tem, né? É. E o que, que a gente precisa resgatar e deixar à tona na, na nossa cidade? Gente, o que, que nós temos de bom? Cachorro quente de prato. Oh, mas é bom. Cachorro quente <risos> de prato... É, é da nossa cidade. Eu nasci e me criei de trás da, da, da, da, da, do Banco do Brasil. Na... O Charles lembra da lanchonete é do seu só. neto e em frente ao Banco do Brasil era a lanchonete do seu Bilac, não é? Vocês são crianças, eu né? Assim, eu tenho 37, eu acho que vocês devem ter uns 22. Eu tenho 19. 19. Esse aqui é tem 33, 14, eu... né? 33. Ah, então estamos próximos, eu né? João sabe eu do que eu estou falando. Né? Então, assim, existia o cachorro quente de prato de Sim. Caxias, que é, é de Caxias. Tu tem a linguiça caseira de linguiça Caxias, casei. cara. E é isso da dona Dica. Exatamente. Cara, onde tu vai, em São é Luís, Chica qualquer da... cidade, da Chica a Chica isso. Maga. Quem não lembra da Chica Maga ali de trás do, tem do, do bom, antigo. Tem um o mocotó lá. também, não tem? Tem o um mocotó também, é verdade. É, mas os pratos bacanas da nossa cidade. É a linguiça caseira. O, o, o cachorro quente cachorro prato, quente. o pão cheio de Caxias. Quem Sim, não lembra do pão ó, cheio e de o Caxias? Pirão, e o pirão de parida. O pirão, pirão de, de parida, de, parida de... de Caxias. mas o que, Charles, lembra? Um dia, um dia desse eu tava conversando com a filha do seu neto e eu tava dizendo que, qual o homem que andava sempre numa bicicleta, só andava empurrando. É, nunca andou de bicicleta, só andava seu na, na carreira, empurrando. É, dá, só empurrando é, nesse cara de e A gente ia para a lanchonete do seu neto e aí tinha o, o quibe, que era um quibe. ovo dentro com Verdade, a carne né? era a farinha lá que a primeira farinha lá da vida que eu também foi lá foi lá na lanchonete <risos> da né? era coisa boa que tem que ser resgatada tem bolos né? eu, também, eu me né? lembro me quando diz uma coisa, vai ter a tipo evento musical também no sábado sim no sábado no sábado já vai ser outra pegada Caio a uhum. gente quer botar uma pegada de mais luau isso tipo... mais luau mais uhum. né uma coisa uma um pouco popular, diferente do domingo. Algo mais. É, uma coisa mais ambiente. Entendi. entendi. Né? Vai ser uma coisa legal. Eu acho que tem. Rapaz, tem a feirinha da é. gente Poxa, ela tinha legal, concursos, assim, Concursos de música. Sim, que vai ter. talento. Vamos fazer um o... bom. Mas vamos tem voz caxias, porque é. É, é, é a, a voz caxias, é por que não? É. a voz da gente. O nome, o nome é a voz da gente. Pra ter aqui em Caxias? Ah, Concurso de stand-up. A Nica Real. De, de stand-up, de comédia. Tem bons comediantes aí Olha aí. Que tem bacana. uns péssimos também, mas tem uns bons. <risos> não, legal. A, a Nica é fruto do. a, do é voz, a voz da gente. Da gente. gente né? é, Aquele rapaz que cantou na abertura do. Na festa, na festa de aniversário de Caxias também, que eu não me, rec não me recordo o nome, que foram três, um rapaz, não, Martins, Lima, não me recordo, mas também fruto do Voz da Gente. Voz da Gente, né? tem. É muita coisa bacana. O Cantanhede, o Bruno Cantanhede. Isso, o Bruno Cantanhede. É, Bruno é, Cantanhede. é o Vitor Cantanhede. Cantanhede. Vitor Cantanhede. Vitor Cantanhede. Vai, vai, vai dar oportunidade aos a, a, a anônios, né? Isso. A aparecer, a ver, às vezes tem... Tem um potencial, mas não é explorado, explorado né? E a e... feirinha vai trazer tudo isso. Né? E é verdade, eu acho que é tem eu tenho um outro aspecto aí, porque lá temos a agricultura familiar que vai. Eu queria até que você falasse um, um quanto é importante para movimentar essa economia alternativa, né? Porque, no fundo, no fundo, movimento é a economia. É a alternativa é, da cidade também, né? É verdade. Inclusive, conversando com o Dete, que é o nosso secretário adjunto de, de agricultura, na última reunião de preparação para a feirinha da gente, ele me disse que no último ano que teve a feirinha da gente, eles trabalham com... com eles calculam, Todo um controle, não, né? Todo um controle. Então, dentro da, daquilo que eles fizeram, eles disseram, olha, nós movimentamos aí cerca de de cem mil reais. Nossa, né? só, que é, maravilha. Né? É, aí, num, numa temporada aí de dois meses entre os agricultores e tal, né? Então, isso aí, durante um ano, quanto é que não é dá? É verdade, né? movimenta bem, né? Então, as pessoas da zona rural, os nossos produtores culturais, eles eles, eles estão com água na boca, Sim. aguardando esse momento, porque de fato as vendas são boas. Com certeza. Né? Né? Tu tem ali produtos né? que não tem agrotóxico, né? Exato. não tem nenhum remédio, então tu tem o que é natural mesmo, que vem da roça. Muito bom. Ir na feira já é muito bom, imagine ir na feira com o clima de feirinha da gente, né? Poxa, com toda essa programação. Nossa. Olha, eu me lembro que eu ia na feirinha da gente, eu tomava o café e comprava a galinha caipira tratada, e chegava Sim. em casa, minha e mãe mas só... já vem tra... Exato. E feijão verde, né? É, é isso. Eu, eu lembro do feijão verde né? que eu só comprar então, feijão verde eu, e a galinha. A minha referência de galinha caipira tratada no ponto de fazer era na, ferinha, é na é feirinha. É, é na né? feirinha. É, Léo, a gente queria retomar. que você fizesse suas considerações finais e reforçasse o convite para o pessoal. Gente, nós queremos agradecer de todo o coração o apoio que a TV e a Rádio Guanaré têm dado para a Secretaria de Cultura. Né? Esse apoio ele é um gás que vocês nos dão para que a gente possa, de fato, sempre trabalhar mais e melhor porque nós precisamos fazer a cultura acontecer, precisamos fazer o esporte acontecer. E hoje o Charles está aqui, eu quero parabenizar com toda a turma que está ajudando o Charles, né? a nossa secretaria, os seus amigos, os amantes do esporte, uhum. que estão fazendo acontecer é, esse, esse jogo solidário, futebol, é, futebol né? solidário né? O, futebol, o futebol solidário uhum. em nossa cidade. Para ajudar o nosso querido Charles, que Maravilha. também é nosso funcionário e nosso amigo. E dizer a vocês é, dessas duas programações: a primeira programação no sábado, dia 30, a partir das 19h, na Praça do Panteão, no Centro Histórico da nossa cidade, o show com Eric Johnson. Eric, Eric Johnson. Eric Johnson, Eric Johnson e, certo? Pedro, e o Pedro Pedrinho. Manso. O, e não, pe, o Pedrinho Pegação. Pedrinho pegação né? Que estará no sábado, Pedro Mansa é só no domingo. Domingo, exatamente. Né? E no domingo também as festividades da nossa cidade, o nosso 1 de maio, 8 horas da manhã, uhum. quarteamento das bandeiras, em frente ao Palácio Municipal, a prefeitura, né? depois uhum. às 10 horas. Solenemente nós vamos reinaugurar a feirinha, retomar a feirinha da gente. Claro, a feirinha já vai estar aberta a partir das 7 da manhã, uhum. né? Mas os nossos jogadores, o nosso público, Pedro Manso, as nossas atrações iniciarão a partir das 10 da manhã. É, só continuando aí a programação, às 14 horas, no estádio Duque de Caxias, será feita a preliminar com os anões no dia primeiro também, viu? Sim, sim, sim. E a, eles vão jogar com a seleção feminina são jogadoras de vários times de Caxias em seguida tem o um jogo do Flamengo Master, à tarde, tá? A entrada a entrada será 3 quilos de alimentos não perecíveis, tá? Então 3 quilos de alimentos não perecíveis, a entrada lá para o, o jogo Master, tá? E no dia dois, lá no ginásio de esportes, João Castelo tem o jogo dos anões é, e também a entrada será a camisa é, vendida para ajudar o Charles, né, o professor Charles, sessenta reais a camisa do Flamengo, tá? Os empresários, os empresários de Caxias que quiserem, há uma camisa específica também para o dia do jogo do Flamengo, né, que é um, um patrocínio, uma espécie de patrocínio, em que você vai ter direito a tirar foto com os jogadores, Sim. a bater ali uma bolinha ali um Aquele tempinho e tal. São os empresários que estão apoiando isso, o evento, isso. né? Os, isso. os empresários que querem apoiar o evento, né? Que legal, isso aí é bom. Então eu é isso. E se alguém quiser. Conta é, o <risos> algum... teu time, Léo. Eu, eu, eu sou, sou Botafoguinho. <risos> né? Algum empresário aí, ó, que do... queira. A é toa que nós trouxemos o fogarel para cá. Hein, Léo? Algum empresário que queira apoiar lá, mas não vista a camisa do Flamengo, eu, eu recebo. Eu recebo, eu recebo a também, camisa né? também. Né? É, eu também recebo aí gente, a camisa gente, do Flamengo. Posso fazer só um pedido? Pode Pô, não. O microfone, é, eu só queria mais uma vez agradecer. Pois e não, falar tá. a todos que, que quiserem aí, como ele está falando nos empresários, os empresários que quiserem me patrocinar aí, fiquem à vontade. Sim. Tá certo? É quiserem verdade. comprar as camisas para fazer doação, eu acho que. É uma oh, boa. imagina, imagina é se é os verdade. empresários comprarem e distribuírem na loja. Na loja, para seus funcionários, sorteio sim. entre os funcionários, né? As eu estive calculando se a gente tiver.. É, sem empresário comprando, sem camisa, né? Quanto é que não dá. E dá pra gente fazer o tratamento dá quase, ser... né? Com certeza. Então, eu só quero agradecer a todos aqueles que colaboraram e que... mais aí uma... ah, falar uma coisa. E mais uma vez, eu acho que eu que vou bater o centro do Flamengo. Opa! Né? Do jogo, e, né? e e legal. Aí, e eu é fico bom. só agradecido, né? E só, um com, a, a e só com aquela turma da... da, da... Né? Passa todo um filme, né? Mas Cláudio Adão, quem jogou futebol, sabe que é marcante, marcante. você está perto desses ídolos. Pô, eu, eu, o Júnior Baiano, quem é do Sim. Flamengo, sabe quem, quem que representou o Júnior Baiano gente, lá. Então né, né? a gente gostaria de agradecer. Muito obrigado aí, Charles. Já deu certo, Charles, com certeza é verdade, você vai fazer certeza. seu tratamento e vai voltar aqui para conversar com a gente e falar como é que vai estar daqui a um tempo. Muito obrigado, Léo. É, como Valeu. eu te disse, uma responsabilidade grande porque a gente já espera algo grandioso vindo aí da cabeça do Léo Barata pra tá feirinha, que é ela. muito criativo. Tá aí? <risos> obrigado, Hudson, Valeu. obrigado, Julimar, obrigado, Eduardo, obrigado, Marcelo, a você de casa, meu, muito obrigado. Valeu, gente, a gente retoma o Contraponto no próximo sábado. Tchau, obrigado tchau. a todos. Até mais